Senhoras e senhores, tudo bem? tudo bem? Hoje eu recebo ele, o homem mais famoso da internet. Mais ou menos. O Fábio. homem mais topado do SBT. Mais ou menos. Fábio Dubu. O homem do SBT ácido. Vamos saber tudo sobre ele. Carreira, vida pessoal, vida amorosa. Como foi conhecer Silvio Santos. Vocês vão saber tudo hoje no Game Retro. Um cheiro e tchau. Roda a vinheta. Fábio, obrigado por ter vindo, querido. Você tá tão bonitinho, Praga. Não é assim, não. O homem do SBPA tá aqui, queridos. Escolha o boneco, vamos jogar Street Fighter. Ah, pra é escolher nada. de novo, vou é. escolher esse grandão. Não sei jogar, Praga. Mas sabe não? Não. Escute, o programa aqui é rapa, rapidinho. Pai e bola. Tá certo, diga aí. 288 mil seguidores no Instagram sem comprar. Não tem viu? dinheiro pra isso. Seguidores cara. fiéis sem comprar. Fiéis. É, querido. Todos. Comece pelo começo. A sua história vem de lá até cá. É verdade que tu é mestre em administração. Sou professor de administração mestre já. Mas, rapaz... Há alguns anos. Eu trabalho há 10 anos com administração. Vamos jogando vamos e jogar, falando, vamos lá, né? Vamos jogando falando, né? Vai. Eu não vou conseguir nem falar Vai, e nem fale. jogar. Mas olha Vai. só, Praga, há, hum. há mais de 10 anos eu trabalho com administração só que toda a vida. Hum. Eu fui apaixonado por comunicação. Minha avó paralítica, eu às vezes... Eu fingi uma dor de barriga pra não ir pra igreja no domingo. Tu acredita pra, tu? pra assistir o programa Silvio Santos. E era? Aí minha paixão veio daí. Dona Isaura, falecida já há alguns anos. Hum. Me fez gostar muito de Silvio. Eu acabei de morrer. Fui. Não, o boneco que morreu. Você, você tá indo muito veloz comigo. Bom, vou devagarinho, calma. Eu vou com calma. Dá, dá calma. Com calma. É. Mas de lá pra cá eu me apaixonei e, e sou SBTista desde pequeno. viu? Uh -huh. Como foi que começou... O SBT Ácido, o Instagram SBT Ácido. Se eu te disser, tu não vai acreditar, mas foi Pode de um ver, sonho. Tu acredita? Isso. Foi um sonho? Foi de um sonho. Eu visitei o SBT em 2012. Sim. Fui apresentado em 2012, já conheceu o Silvio Santos? 2012? Não, não. Eu conheci Murilo Fraga que é um dos grandes diretores lá do SBT, o diretor hum. de programação. Você precisa conhecer o Murilo. Manda precisa. oi para o Murilo. Prec... Oi, Murilo. <risos> Coraçãozinho, Murilo. Coraçãozinho para você. Foca no... Vou aproveitar é, para é Não! Vai, continua. Aí lá. o que acontece? Ele me apresentou o SBT e eu Sim. cheguei lá pedindo emprego. Eu disse, eu quero trabalhar aqui, Murilo. Ele disse, calma, né? assim Tá danado. Se prepare. Sim. Aí eu, depois de um tempinho, sonhei com o SBT. na E perdi foi, eu ganhei. Um para tu. <risos> Ô, ah, oh, Eu tô parecendo com esse homem. Eu tô tá gritando, gordo tá. e feio! Praga, eu ainda te respeito só porque tu é o apresentador do programa. Vai viu? continua, Murilo. Aí o que acontece. Meu amigo, Murilo Fraga. <risos> Aí de, voltei pra cá, fiz um curso uhum. de teatro, me formei pelo Saté de Paraíba uhum. e. Só de raiva eu vou ganhar essa aqui. Não, não. De... Aí o que a... Ganhou mesmo. Aí o que acontece? É, fiz o curso de teatro, me formei e num determinado numa determinada noite de sono acabei tendo um sonho, tendo um sonho. A acordei, criei e com um pouco mais de dois anos e meio estamos com esse sucesso todo. Certo, escolhe aí. Eu tenho que escolher outro? Quem foi, Vou... quem foi que te, te, vamos dizer assim, te jogou nesse mundo do, do, da publicidade, da comunicação, da televisão? Olha só, num determinado dia o SBT já estava fazendo um sucesso muito grande. Hum. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou pedir a Lípeo. Lípeo? Lípeo, já Luiz, que... Luiz Lípeo Júnior, Braga Júnior? Exatamente, Junior. um abração pra você. Um Loucão, Lípeo. Tá em Aracaju, tá em Aracaju, né? Aracaju. Foi meu diretor, Lípio. É o nosso, né? Oi. Estamos com saudade de você, Vai viu, Lípeo? Aí o que acontece... Ai, meu Deus, o que acontece... Hum. Ele pegou e eu fui lá na cara de pau de Slip. Eu, eu tenho um Instagram, tô fazendo sucesso. Vala, deu um raio com dor? Não, por, eu perdi. Porque tudo tu vai na cara de pau? Eu chega pra pedir um é emprego É porque, olha, numa situação pedi dessa... Emprego pedi emprego tô pedindo aqui também na TV do Gordinho. Me arruma aí, viu, um empreguinho, meu filho, qualquer coisa, vende de freelancer e tudo, viu? Tá. Perdi, mas eu vou ganhar na audiência. Aí eu, quero, eu vou pra onde, meu filho? Vai perdi. pra onde que perdesse. Ai, Jesus, que dificuldade. Eu tô suando Vai, continua, frio. quanto continua. Quando foi lá em Lippel? Aí eu disse, Lippel, isso eu fui na quinta-feira à tarde, aí uhum. eu disse, Lippel, ele me fez esperar duas horas por ele, eu disse, Lippel, eu preciso estrear um quadro chamado Universo SBT na TV Tambaú, me deu uma força. Aí ele acreditou na minha loucura, passei um ano na TV Tambaú, o quadro evoluiu, uhum. é, falando sobre celebridade não só do SBT, e uhum. foi um sucesso grande, viu, que nós fizemos, fizemos lá. Então pra voltar ao SBT agora, viu? Em nome de Jesus. Ei, agora a melhor parte da história da tua vida. Como é que foi conhecer Silvio Santos? Olha, eu não acredito, tem hora, porque foi muito inusitado. Eu tava fazendo. Você lembra a data? Eu lembro, foi 14 de abril eu do, do ano passado. Eu tava... E olha que eu sou ruim de data, viu, Praga? Mas se só acabou de lembrar. Tá? Não tem como não esquecer. Sim, eu tava fazendo a cobertura do Troféu Imprensa. Sim. E. Uma pessoa muito especial. Se ah, tu fosse teu... te metido também, que tu é a imprensa não? Tu chega a sair. Não, eu... não. Escolheu outro boneco. Já eu, eu já passei pra tu. Eu, eu sei. vai vale. É, tem boquinha não, vai vale. <risos> Aí o que acontece? Eu tava fazendo uma live Sim. da cobertura, fazendo a. Mas cobertura já era do... SBT ácido? Era SBT ácido. Certo. Olha aí, tá vendo a importância do SBT ácido? É. Aí uma pessoa muito querida, que eu não vou hum. citar nomes, mas Exato. muito especial pra mim. Disse assim, Deus tem algo muito massa pra você e quem sabe, vai. quem sabe no ano que vem você não vai conhecer o Silvio direto do Troféu Imprensas. Amém. Aí comecei a chorar na live e o povo perguntando o que estava acontecendo. Aí a pessoa me chamou no, no WhatsApp e disse o seguinte, você quer, quer conhecer isso? foi numa, numa noite de domingo. Hum. Você quer conhecer o Silvio é, no próximo sábado? Goiânia. Aí eu disse, ô, ele respondeu, céu. como, Liso? Ah, eu, eu, eu liso, liso, literalmente liso. Mas eu disse: Sim. o que é que tá faltando? Aí é só autorização. Pode autorizar que eu vou. Falei com mãe e pai, que são meus eternos apoiadores, dona é, os Lúcia. Os patrocinadores. De, de fato. Seu Francisco Dubu e Dona Lúcia. E aí eu fui, na hum. cara e na coragem. Hum. Conheci o Silvio, ele foi um gentleman. E tivemos cerca de quatro. Não, foram quatro contatos, precisamente. Ei, fala em bastidores. quatro contatos. Quando vai conhecer Silvio, peraí, vou até pautar a pausa. Quando vai conhecer Silvio, tem um tempo assim. Você tem 10 minutos para falar com ele, dois minutos, não. três, quatro? Tem, ele não? olha você. O, o que acontece? Eu tô com minha mão gelada, eu tô tão emocionado de estar aqui. O problema é, é que. Tá ligado Aves. Vou... E foi ligar o Aí o que acontece? <risos> <risos> Por isso que eu tô com calor vai, e com que... a mão gelada. É... Perdei-se. Oxe, ele, ele disse que ia dar uma pausa e ah, não deu meu pausa. Ah, Para isso que tem a pausa, vai. Deixa eu falar de Silvio, vai, pelo diz. amor de Deus. É, eu tava lá nos bastidores, porque ele não permite homens na plateia. Eu tava só na coxia. Hum. Só que ele tava fazendo as piadas e tocando o boneco, as músicas. Eu ou outro, vai. Eu vou eu escolher falo, outro, porque eu per tô perdendo tudo. É. Aí hum. ele, quando fazia animação e dançava, eu começava a dançar na coxia. Aí ele. Eu chamei a atenção dele sem querer, né? E aí, eu sou esse gordo? É, guarda tu hoje, tá hoje. Ai, meu Deus do céu, eu preciso tomar Vai, um shake. Isso. Aí o que acontece? Ele veio até mim e disse: você tá de castigo aqui porque você tá em pé umas quatro horas. Não, Silvio, eu vim da Paraíba só pra te conhecer. E ele foi um verdadeiro gentleman. Hum. E, e ele é um querido, é um fofo, viu? A, o povo diz assim: não, se você quer manter a, a magia do seu ídolo, não o conheça. Mas. Foi uma surpresa ao contrário. Conheça o seu ídolo que você vai ver que vale muito a pena. Tu quer conhecer Silvio? Pô, me leve, eu pode tô liso. Pode se... me autorizar. Eu autorizo. <risos> tá autorizado? Autorizo. Vamos. Quem sabe Ei. você não vai pro Teleton junto comigo vamos, agora? No vamos vamos. sim, em nome né? de Jeová. Escuta só, é... aí já foram, já são quatro vezes já. É, eu já fui. Eu ganhei você levar um murro teu. Ó. Como é que Não disse, é perfeito. Tá errado, aí. Ver, ó? Perfeito. Isso é street fight, né? Até agora é? Até agora. Vai, diz. Aí já vai em quatro vezes. Já, eu fui mais algumas vezes, só que eu não quis incomodar a Silva, não fui. Uhum. Não fui ao encontro dele, aí, mas conheci Rebeca, um fiz com o Rebeca. Tem Rebeca, liminha. tem Donaí. Sim, como é? Rapaz, vou até pausar. Ele vai pausar e vai Vocês dar um Vocês sabiam liminha. que Liminha, quando vem a Paraíba, vem pra casa dele? Vem, vem lá pra casa. É apertado liminha. vai casa todo mundo. Ele lá, a, esposa, aqui, a Fernanda Fiúza. É. Fernanda Fiuza? Eu vejo o Instagram, eu sigo. Tu segue? Segue. Olha. Eu, eu ia dizer um babado de Fernanda Fiuza, mas. Eu, não segue, não. Eu sigo. Não segue, não, pelo amor Fernanda de Deus. Fernando Fiuza. O que acontece? Olha só, eles hum. vieram. Eu, eu fui pro Teleton, fiz a cobertura Sim. do Teleton. E Vou aí. Jogar, vai. E o Liminha disse, eu tô querendo ir pra Paraíba nesse feriado, que ele pegava o feriado de 2 de novembro. Mas joga! E ele. Ai, meu Deus. Aí ah, o que acontece? Pois não é que ele veio com a esposa, a Fernanda Filza, belíssima, loira, Divine, o Biel, que é o filho. Sim. O filho deles. E, e o Liminha, que que conhece, Patrícia? Conheci Patrícia, a Bravanela. Rebeca. Rebeca, Dona fizemos Iris. vídeo e tudo. Dona Iris. Ah, Ai, é um esse amor. programa é do SBT, a gente tá fazendo hoje, né? Tá dando. É nada. do SBT, mas quem sabe esse programa é. não vai uma retransmissão da TV do Gordinho pro SBT. É. Vamos aí que um Dona Brasil. Iris, Dona Iris, é bacana. Tu ela é, é muito doce, assim, uma mulher, a, ela não agora, gosta muito de comunicação, é, tá na, na frente. Agora é mais tem uma que outro. é bacana, que é Dorinha, né, rapaz? Dorinha. Eu amo Dorinha. Eu vejo lá. Dorinha, olha, Dorinha dá vontade de matar de cheiro. Dorinha, um beijo pra você, viu, Dorinha? Tem Dorinha. É, é um Sim. doce. Aí tu sai... É, pra do... quem não sabe, de, diz quem é Dorinha. Dorinha era assistente lá de Silvio Santos, né, do Pato é A sobrinha de Silvio. É sobrinha, mas nem trabalha com ele lá? Trabalha com ele, é a que hum. cuida do dinheiro do Cici. Dorinha. Dorinha. Beijo, a gente Mas vai se ver, meu é, Primeiro é o Fraga, né? Ele é diretor de programação. Ah, Murilo Fraga também. Yeah, yeah. Escuta, aí tu sai. Contrata eu, Praga, o, o cinegrafista que é legal que só... Como é o nome do meu filho? Edson. Edson, também. É, escuta, aí tu saiu de mestre em administração, para blogueiro fofoqueiro... Isso. Aí, dono de Instagram bombado, 288 mil seguidores por sem enquanto. comprar, por, por enquanto... enquanto. Pra televisão. Como é que foi isso? O Lipe, ele me levou pra televisão. E é o projeto que eu quero seguir. a minha carreira. E detalhe, ele largou tudo da administração. Tudo. Tinha Pedi um pra sair sa... da faculdade. Ganhava bem, e viu? Ganhava viu? bem, viu? Era professor. Ganhava. Hoje em dia... Perdeu. Hoje em dia é ele perdeu até em videogame. ah meu Deus, que Hoje em dia é ele perde né? até em videogame. Mas eu ganhei muitos amigos lá na academia e na TV também. Na academia de que? De ginástica? Não, na academia... Ah, educacional. Ah, a, a faculdade, a universidade. É. Os intelectuais também chamam de academia, Para isso existe a Academia Brasileira de Letras. Ah, agora que Entendeu? eu entendi. E eu perdendo tudo, olho de game. Agora vindo. que eu entendi. Escuta só, tu é Campina Grande. Sou natural de Campina Grande, a rainha da Borburema. Poxa, eu tô lutando E tu vinha fazer na... o que, João Pessoa? Eu amo João Pessoa. E aqui eu encontrei a oportunidade de fazer o que eu amo com mais facilidade. João uhum. Pessoa tem mais oportunidades, não que Campina não tenha, mas aqui o Lipo, eu estava em João Pessoa e por meio dele eu vim pra cá e tô por aqui. Ah, danado. E tive o prazer de conhecer pessoas como você, o Gel. Sim. O Marinho, o a Igor. Escolhe. Escolhe aí, é um jogo. Eu vou escolher uma mulher dessa vez, porque os homens não estão dando muita sorte. Me não me fala Vai, mais, não eu... me fala mais como é Silvio Santos, o povo quer saber como é Silvio Santos. Olha, o Silvio, o povo pensa que ele é ah, Santos, totalmente assim distante. Mas não, ele é um verdadeiro gentleman. Ele é simpático uhum. e, e ele é muito curioso. A própria história dele, né, Praga, faz com que é, a gente se curve. Por que, que ele tá se abaixando ali, o Praga? Porque ele Como ganha é pra mesmo? isso, querido. Não, tô falando de Silvio, não. Eu tô falando desse... Ah, menino. Silvio Santos é... Dá o sim. Hum. Da Alcinha, meu Deus, é, que É, da, da Índia. Mas ele é super acessível, uhum. é, ele é muito curioso, ele quer saber a nossa história. É, verdade, quer... que, é verdade que ele só, ele, ele mora em Miami. só vem gravar aqui uma vez por semana mesmo? Não, vez, ele isso. mora no Morumbi. Morumbi? É, ele mora no ah, Morumbi. É bom e, e, Agora as férias, ah, sim. É, ele sempre passa no exterior, mas, não, na Irlanda. Mas é porra, fala demais. É verdade que ele dirige o próprio carro dele? Ele dirige. Ele morreu, ele... aperta, mas não que tu morresse já. Não, tá errado isso. Ele dirige o próprio carro ele, dele? Ele dirige. É, ele não anda com seguranças assim, ele é uma, extremamente tranquilo, é de boa, é super acessível. Hoje ele disse que não coordena mais as atividades administrativas da uh, coisa. Mas coordena. Uhum. Querendo ou não, indiretamente coordena. Mas ele é super acessível uhum. e fala com todo mundo. Obviamente que ele já tá consigo tá? Pra, eu sou o elefante, é? Mostra não, aí menina. a, mulher, a menina. Ah, eu sou a mulher, eu pensava que eu era o elefante que tava tá, na Via eu já, já, não, aqui. praga. Olha, eu, eu quero fazer uma como reclamação. É? Como é o nome da diretora? De? Como é? Quem é que tá lá em cima? Maraiane, Maraiane Menina e Jotos Jotos é? Jotos Jotos, é, o, o diretor de corte Jobs e Maraiane. O, o convidado tem que ganhar, entendeu? No, nem sempre, querida. Vamos jogar? Vai daqui tá para frente. Eu já morri ali. Não, agora não. Sim, porque eu tava lá. Silvia, olha, é porque querendo ou não. Todo mundo, se Silvio deixar todo mundo se aproximar dele, Sim. vai derrubar, entendeu? Porque o povo cai matando um, né? em cima. 87, 87 anos. 87 anos já tá, né, pai? Então ele tá, ele requer um determinado... Mas tem essa... índia, né? Hum? E uma coisa... Muita linha para é queimar, né? O SBT, okay. Astura, o seu Instagram, alguém já pediu para comprar? nesse negócio de querer comprar, né? Pergunta Ui. polêmica essa, é, viu, Praga? Alguém já pediu pra comprar? E Porque mais eu que vê... tô precisando... <risos> Porque tem muito seguidor... Rapidinho pra comprar? Ligou o A Jobs? <risos> é, é o que, menino? Já? Liguei não. Já? Ligou não, ele respondeu. A voz santa respondeu. É, você já morreu. Eu morri? Não, não peraí. Vai, ó... de responder -se, se alguém já pediu pra comprar. Já, já mas eu, eu disse não, já recusei. Já porque vem. não se compra um sonho, não se vende sonho. Até por mais maluco foi, que seja. Né? Até porque foi atrai, através do Instagram que você chegou pra conhecer a Silvio, né? E, exatamente. Foi por meio de Silvio Santos, do Instagram do SBT Astro, que eu cheguei até. E eu achei engraçado porque Silvio disse, por que SBT Astro? O SBT Astro é um nome totalmente diferente. Existem inúmeros outros fã clubes, Sim. mas tudo eu sou SBTista e tal, não sei o quê. Eu pensava que esse assim, eu, eu vou nem. Eu vou falar porque esse eu sou SBTista também era teu. Não, mas não. Não. É de um. Concorrente e tal, nada contra. É, mas, mas o sucesso maior é. Siga, meu Siga, arroba SBT ácido, Pelo amor de Deus. E siga o Fábio Praga, Praga TV, é, né? E a TV do Gordinho, querido. E a TV do Gordinho. Olha, já céu. tá acabando o programa. Não, não acredito. Já eu não acredito. ganhei? Claro, a proposta é você conversando, você ganhar, aperta aí. Ah, meu Deus do céu. Que Deixa uma mensagem pra quem tu quiseres, rapidinho. Instagram, Olha. redes sociais, sei lá, o que quiser, CPFRG... Aí parou de jogar, a gente não, não joga mais, Não, parou né? não, joga agora, vai, fala. Ah, tá, até na despedida a gente joga, joga. Eu não tô entendendo nada, vai. viu, gente? Olha, eu queria agradecer imensamente a Sim. oportunidade de estar aqui com você, viu, Viu, Fábio Praga, meu caralho. Ok. É, é um querido, é um profissional super ético e talentoso, viu? Vocês ainda vão ouvir falar muito de Fábio Praga. Aí, de novo. E eu fico muito feliz... Ele Bate... não, eu não. retiro tudo o que eu disse, porque eu perdi de vai. novo. Isso aí, aí, Fala. Enfim, estou sempre à disposição de vocês. Sigam o o Fábio do Bolso, se você quiser me conhecer mais pessoalmente. Uhum. E sucesso para nós, vida longa para a TV do Gordinho, que eu gosto demais. É uma estrutura invejável, viu? Exato. Ainda bem que você não é como uns que tem aí, que a gente marca e não vem, querido. Só para dar um... Eu vi sua indignação. Só, só para fazer tá lá, um amor, ácido, viu? Não né, é porque você tem alguns seguidores, alguns cagos. Só são então 50 vai... mil, né? Que a pessoa tem. Eu não, tenho 4 vezes mais, sim. Relaxa, vamos passar essa pauta. É, você <risos> que está em casa, não esquece de ativar as notificações aí. Segue arroba TV do Gordinho PB. Segue SBT Astro, Segue Praga TV. Um cheiro de tchau. Até o próximo Game Retro. Vai, joga. Fechou? Aqui de novo. Fechou. De novo? É. Aqui.